Ante o vigoroso transplante espiritual da filha para ele, invisível a todos os encarnados, Ari retomou consciência, pois, com o enfraquecimento do espírito, ao receber a notícia da morte do filho, esforçara-se em desligar-se da sua prisão orgânica naquele momento também fragilizada. Em outras palavras, Aquele lar tinha sido o cenário da tentativa de suicídio por parte do chefe e de como a filha havia conseguido evitá-lo, desencadeando a sublime ajuda do plano maior via Abdiel. Anderson! Anderson! Mas Ari não conseguiu balbuciar. Eis que lhe desabou uma torrente de lágrimas que vinha sendo a tempos represada por angústias e medos, desde a eclosão da doença que o agometera. A tristeza de agora, muito maior do que qualquer emoção paterna, encontrou no pranto a válvula de escape ante tamanha pressão. Se as palavras expressam o que nos vai pela mente, o choro ou o sorriso são a voz da alma. E, ali, a alma do pai falava do quanto amava o filho. Meire, ao ver o pai reagir, imbuída de alegria ímpar, começou a rir e a chorar também, evidenciando que almas têm mesmo inexplicáveis formas de se manifestar, pois como é que o choro pode ser de felicidade? Anne, com a simplicidade própria das pessoas que se conformam com a diversidade, fruto da fé na justiça divina, tomou a mão de Ari, beijou-a e murmurou. — O Anderson só pode estar com Jesus, pois quem no mundo foi, é e será sempre tão amado. Com os olhos marejados, foi corajosa. Tão grande é meu amor por ele, que só não me entrego ao desespero, pela esperança de um dia retomar minha caminhada ao seu lado. No incontido impulso, anunciou. Se Deus quiser, essa retomada já vai começar. Ali, agora algo refeito, mas pouco entendendo do que falava Anne, olhava extasiado. E ela explicou. — Se tudo der certo, quem sabe o senhor, daqui a uns nove meses, não se torne avô? Ari olhou na hora para Meire, que brincou. — Não olhe para mim, olhe para Anne. Ari não conseguiu evitar que seus olhos pousassem na barriga da jovem, e ela algo coquete. — Não tem nada aqui, por enquanto. Mas logo aduziu. O Anderson e eu planejávamos um filho, mas eu sou meio defeituosa, então pensamos na reprodução assistida. Aria abriu a boca para entrar bastante ar nos pulmões. Foi aí mesmo que chorou de felicidade. Na hora lembrou-se de que pagara dívidas do filho, segundo ele, contraídas em negócios de genética. Então... Esses eram os tais negócios, um neto. Tanto quanto dos pântanos nascem flores lindas, cujo expoente é o lírio, naquela paisagem nublada de tristeza infinda pela morte do filho, surgia no horizonte um sol esplendoroso, divino, com o futuro acenando-lhes com a cor da felicidade. No dia seguinte... Ari pediu a Américo para irem ao jazigo da família. Lá, depositou flores no túmulo do filho. Os dois oraram o Pai Nosso e, depois de algum tempo, mudos, retornaram. Por desconhecidos desígnios naquela família, duas partes vitais de Anderson continuavam com plena potencialidade física. Seriam mesmo desconhecidas as origens de tais fatos? O Espiritismo, com as luzes esclarecedoras das vidas passadas, vem desvendando aparentes mistérios, e esse é apenas mais um deles, no qual o esquecimento de como tudo se iniciou e se desenvolveu é bênção que contempla a reparação de más ações via outras existências terrenas, reencarnações sucessivas. Quando Anderson foi atingido pelo tiro, pouca noção teve do que havia acontecido. Um grande e insuportável calor, a partir da cabeça, percorreu-lhe o corpo todo e, em breve momento, menos de um minuto, perdeu a consciência. Olhos humanos não registraram uma cena produzida em nome da caridade, mas creditada especialmente ao seu merecimento moral. Com efeito, Emergindo do plano espiritual, dois socorristas acorreram de pronto, massagearam seu corpo com uma substância ao mesmo tempo diáfana e luminosa. Por efeito dessa fluidoterapia, o perispírito de Anderson foi, pouco a pouco, desprendendo-se do corpo físico, a ele sobrepairando, quando quase todos os liames que o prendiam haviam se desatado. Só ficou um feixe de relativo teor luminoso ligando o local do ferimento na face ao corpo perispiritual. Seriam necessárias algumas horas ainda para que o desligamento completo se operasse. Nesse espaço de tempo, Anderson, em espírito, permaneceu na maca, adormecido, em razão dos passes que recebera. Os dois socorristas impresses, Ladeavam-no. À volta da marca, qual uma corrente elétrica visível de cor azulada, faiscava uma fita iluminada em giros ininterruptos e velozes, proporcionando eficiente campo de defesa ao desfalecido. Isso porque cobiçosas entidades desencarnadas em atitude vampiresca espreitavam nas cercanias à espera de sorver a abundante vitalidade que se volava do corpo irremediavelmente danificado. De fato, completadas poucas horas desde o início da tragédia até a chegada do corpo dele ao hospital para o aproveitamento de órgãos, foi desligado o último fio espiritual que ainda prendia a matéria. Daí, foi levado por uma escolta espiritual até um posto de atendimento emergencial, devendo ali ficar em sono induzido e velado. Anderson permaneceria em sonoterapia, por tempo necessário, a transferência para a esfera espiritual, constantânea com seu progresso moral, para mais tarde se refazer por completo. Lá, então, reiniciaria as atividades que deveria incetar, a conta de reconstruir sua vida rumo à continuidade do bem-fazejo progresso espiritual a que todas as criaturas estão destinadas por decisão divina. Socorristas espirituais especializados em fluidoterapia, devidamente autorizados pelas esferas superiores do plano maior, ministraram passes em Anderson, fazendo que nenhuma repercussão fosse sentida por ele, quando do aproveitamento em transplantes dos órgãos do corpo que lhe servira na existência terrena que findara. E isso não era deferência, mas merecimento. Apesar de seu corpo ter sido encontrado com o documento de identidade de outra pessoa, Anderson também era um doador voluntário, o que constava de seu próprio documento que fora roubado. E quando se é doador voluntário, as leis de Deus, contemplando sempre a valorização da caridade, agem nessas e em todas as demais situações, nas quais, em razão do desprendimento dos valores terrenos, resultam benefícios para o próximo. Tal é o caso da doação declarada em vida, visando ao aproveitamento múltiplo de órgãos, quando do óbito. Muitos serão pacientes beneficiados. O mérito é indiscutível. Contudo, no planeta Terra, as tradições e costumes das diferentes raças forjaram as diferentes civilizações. Por milênios acumulados, quando dá morte, a maioria delas vem devolvendo os despojos dos entes queridos à natureza, cujas sábias leis decompõem-no e reintegram-no à origem. Por isso, não há como rotular de não-caridosa aquela pessoa que não é doadora nem em vida nem após. É apenas alguém que, a bordo do seu direito de escolha, optou pela não-doação, não tendo, por isso, nenhuma crise de consciência. Pouco a pouco, as pessoas vão se acostumando com a ideia dos transplantes, os quais só há cerca de três décadas aportaram no mundo de forma científica, proporcionando sobrevida e, mais que tudo, esperança para doentes, muitos deles quase sempre terminais ou com diminuta chance de sobreviver. Se hoje é ainda a pequena a lista dos doadores, sendo grande a dos que deles dependem, talvez possamos imaginar que, com o tempo, isso não acontecerá. O corpo físico, na verdade, é um empréstimo de Deus. Se há esse entendimento, também pode haver outro o de que os transplantes, assim como todos os demais avanços da medicina, são possibilidades que a inteligência humana colocou na bandeja da vida em benefício humano. Sabendo, finalmente, que não há o acaso é de se supor que o transplante, visando a superar determinada patologia, tem o aval do bem. Após o retorno de Ari ao lar... Passaram-se alguns dias e, naquela casa, quatro eram os projetos de vida. Primeiro, todos se dedicavam à convalescença de Ari, para o que lhe dispensavam carinhos e mimos permanentes. Esse apoio psicodinâmico foi de capital importância para sua recuperação. Segundo, aproximava-se a hora de Ari saber quem fora seu doador. Terceiro, por decisão unânime da família, aguardariam que ele se recuperasse um pouco mais da cirurgia, para então realizar a reprodução assistida que iria proporcionar a sonhada maternidade de Anne, bem como transformar Angelina em bisavó, Ari e Luísa em avós, Meire em tia, e Alice e Alva em mães coadjuvantes, parentesco não constante do Código Civil, mas que já pode existir na prática, graças à biogenética. Aliás, no coração das seis mulheres, direta ou indiretamente envolvidas com a fecundação artificial, Anderson estava presente, mais vivo do que nunca. E também, de forma direta ou indireta, nas várias nuances que o amor possibilita, era amado por todas. Quarto, este oculto. Só diari. Vingança Desde que soubera da brutal morte do filho, nele crescia o desejo de vingá-lo Incontáveis planos mentais vivia traçando para efetivar a desforra que pretendia impor aos assassinos Debilitado fisicamente, sonhava com a hora em que, já restabelecido, consumaria o justíssimo ajuste de contas, segundo pensava Quanto ao primeiro projeto, aos poucos foi concretizando-se, pois o operado não passou por alterações que pusessem o transplante em risco. O segundo era qual um torniquete mental a apertar a alma dos familiares, que temiam o momento em que não mais seria possível esconder a verdade relativa à doação. O terceiro, de fato, efetivou-se com êxito, Após testes realizados pelo Laboratório de Genética, quanto às características fenotípicas de Anne, ela teve implantados em seu útero quatro embriões, cujos óvulos de doadoras desconhecidas foram fertilizados com espermatozoides de Anderson. Decorrido o tempo necessário, foi comprovado ter havido aderência ovular no útero dela. Exames posteriores mostrariam quantos óvulos haviam feito a fertilização prosperar. Relativamente às despesas, não poucas, quase houve briga, pois todos queriam pagar. Até as gêmeas se julgaram com esse direito. Mas a autoridade de Angelina, emanada do respeito devido à sua idade, falou mais alto, e foi ela quem custeou a sublime experiência. Aliás, essa decisão foi aceita após a velha senhora ter... Exigido uma reunião familiar, para a qual foram convidados os doutores Renato, Américo e o ginecologista Diane. Nem foi preciso muito esforço para que soubessem o motivo daquela convocação. Em sentida prece dirigida a Jesus, Angelina agradeceu a benção de a medicina terrena já dispor da tecnologia que ali possibilitava a presença física do neto, mesmo que parcial, da qual. Deus permitindo, logo o mundo teria mais um bebê e mais uma mãe, três fatos felizes que, do contrário, não aconteceriam. Quando Angelina concluiu a oração, olhos rasos de lágrimas, o mesmo se dando nos demais, Alva brincou. Vamos esclarecer desde já um ponto. Se eu e Alice nem podemos pagar as despesas da nossa irmã Anne, Queremos ter o direito de ajudar o filho do Anderson e dela, não apenas como tias, mas sim como tias quase-mãe. O ginecologista captou o clima fraternal, mas aconselhou. Esse direito, só espiritual, mas não legal, o coração de vocês duas terá, já que de forma indireta participaram dessa nova vida que está a caminho. A propósito... Informo a vocês duas que os óvulos que doaram já foram utilizados em clientes que não conhecem nem conhecerão. Agora foi Alice que pensou em voz alta. — E quem tem direitos cardíacos? O que mais pode querer? Ari, do fundo de uma angústia que o atormentava, atalhou. — Saber quem é o doador? A tensão chegou quase a ficar insuportável o próprio Ari contemporizou, dirigindo-se a Alva e a Lise. Por exemplo, no caso de vocês, assim que meu neto tiver entendimento, eu faço questão de contar tudo para ele. Quanto ao projeto oculto, o da vingança, Ari ainda aguardava ter condições físicas de realizá-lo. Aliás, em menos de três semanas já dava mostras de interesse pelos negócios.